No passado domingo, o Evangelho recomendava-nos uma atitude, a vigilância. Hoje é-nos apresentado o mais belo exemplo de quem soube estar atenta à Palavra de Deus, Maria. Ela respondeu como ninguém ao desafio de Deus, para ser Mãe de Jesus e, por isso, também Nossa Mãe. A sua resposta deve inspirar-nos a abrirmos o nosso coração, para que Jesus também nasça em nós. Porque ela aceitou o desafio, chegou até nós Jesus, o nosso Salvador. Ele veio nos apresentar um plano de vida, que nos oferece plena saúde de corpo e de alma. um outro salvador o vencedor do festival de Eurovisão numa das suas canções pede a alguém por favor vem estragar os planos façamos o mesmo pedido a Deus Jesus assim como mudaste o plano de vida de Maria vem estragar -me os meus planos de consumismo de vaidade porque também eu quero viver um Natal Segundo a palavra de Deus.